Eu vim hoje para participar da audiência pública para falar enquanto mulher vivendo com HIV e AIDS. É, a nossa preocupação é que a empresa que tem o látex ganhe para a fabricação do preservativo feminino. A gente entendendo que tem muitas mulheres que têm alergia ao látex, que não usam preservativo masculino e substituem pelo feminino, que elas não têm nenhuma opção. Entendendo que o látex é um material de uma qualidade inferior do que a que a gente tem hoje, que é a borracha nitrílica, que as mulheres estão se adequando, estão usando mais. A gente não defende um material específico ou outro, pode haver outros materiais, o que a gente só tem a preocupação é de não haver substituição total. Pelo látex. Nós defendemos que o preservativo feminino não deve ser do material látex, porque ele tem um alto índice de alergia. Além disso, ele é muito duro. Então, em termos da estratégia de saúde pública, a borracha nitrílica é, sim, muito mais a bem aceita pelas mulheres. Nós preferimos um material que seja menos agressivo que o látex, porque hoje a camisinha masculina que é oferecida pelo Ministério da Saúde gratuitamente aos usuários é de látex. Então entendemos que é importante ter uma alternativa a esse material. E visto que a camisinha feminina vai ficar na mucosa da mulher, né? na mucosa da genitália feminina, o risco de alergias é muito maior se for um material mais agressivo, como por exemplo o látex. Gostaríamos, então, estamos aqui para defender que seja um material menos agressivo, que possa não somente dar conforto, mas garantir a saúde das mulheres.